Bom, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e correta. E saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer. Sim, emagrecimento é uma coisa muito boa de se fazer. Sim, o emagrecimento. Mas agora saiba que emagrecer também tem um preço. Qual? Fazer um procedimento, ou seja, talvez uma dieta, ou alguma coisa ou outra, você vai ter que seguir. Tem pessoas que querem tudo na mão sem fazer de nada, por exemplo, tem pessoas que querem emagrecer sem fazer dieta, sem fazer nada e ficar de braço cruzado, aí fica difícil. Por quê? Não adianta a pessoa querer ser técnico de informática e não tirar curso de técnico de informática. É só um exemplo, mesma coisa de emagrecimento.